se você quer atrair o melhor para sua vida siga estes cinco passos Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo você vai ter acesso a cinco passos que se você aplicar irão te aproximar da vida dos sonhos se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o Sininho para receber todos os vídeos não é interessante como a maioria das pessoas parecem viver em um círculo contínuo com os mesmos eventos que continuam a atrair os mesmos tipos de pessoa os mesmos tipos de problemas os mesmos tipos de emoções e que na maioria das vezes elas não gostam de nenhuma dessas coisas se você quiser atrair melhores emoções melhores pessoas e melhores circunstâncias se você quer atrair o melhor para a sua vida você precisa dominar essas cinco coisas e em breve você poderá atrair o melhor número 1 um, você tem que acreditar número 2 você tem que visualizar número 3 você tem que sonhar número 4 você tem que se concentrar em se sentir bem e agir como se já fosse real e número 5 você tem que fazer o trabalho vamos mergulhar em cada um desses passos número um acredite você tem que acreditar antes que você possa ver não é o contrário a maioria das pessoas pensa que vai acreditar quando elas virem mas você tem que acreditar que o que você quer pode ser seu caso contrário, nunca será. O seu cérebro irá protegê-lo de ter qualquer coisa que você não acredita que merece. Se você não acredita que é possível, você deve desenvolver a crença que você merece tudo o que você sente em seu coração e tudo poderá ser seu. Você tem que acreditar que você é capaz. Você deve acreditar que você é digno, e que você pode aprender, como desenvolver essa crença. Cerque-se de pessoas positivas, pessoas com crenças semelhantes. Alimente sua mente e sua alma com as mensagens certas. Se as mensagens certas não vêm de ninguém perto de você, encontre os livros, áudios e vídeos para que você possa atrair aquilo que você quer viver ser ou ter número 2 visualize você deve vê-lo em sua mente antes que você possa ter em suas mãos gaste alguns minutos todos os dias com seus olhos fechados visualizando e sentindo exatamente o que você quer da sua vida veja os amigos veja sua família feliz Veja o amor. Visualize as coisas que você quer. Visualize todos aqueles que você pode ajudar por meio de sua vida abundante. Veja tudo. Observe o quão bem você se sente e saiba que está no caminho certo. Número 3. Sonhar. Crie o quadro dos sonhos. Esse processo é útil para muitas pessoas, e fortalece o seu exercício de visualização, imprima e corte imagens de tudo que você quer ter e adicione a um quadro dos sonhos, cole as experiências, os objetos e os sentimentos que você quer experimentar, cole a imagem do corpo ideal, a casa, o carro, a felicidade, tudo e reveja a cada dia. Número 4. Sinta-se bem, haja como se você já tivesse. Esse é um passo muito importante. Tudo que você quer em sua vida, não importa o que você diga, você quer porque você acredita que se sentirá melhor em tê-lo. Então, realmente a coisa mais importante que você poderia fazer é se colocar em um estado de se sentir bem. O maior benefício de se sentir bem é que você atrai o melhor para sua vida. Comece seu dia assim, pratique meditação ou gratidão, isso é algo que muitos que não conhecem acham bobo, mas você que estuda e conhece os poderes dessas técnicas se beneficiará delas praticando todos os dias. Faça o teste e veja o que funciona melhor para você. Sinta-se incrível sinta-se merecedor. Entre nesse estado poderoso e observe as bênçãos que são atraídas para você como um ímã. Número 5. Faça o trabalho. Se você quiser qualquer coisa na vida, você precisa agir. Mas você nunca tem que agir com um sentimento negativo. Você não precisa lutar. Você só tem que fazer o trabalho. Você toma uma ação inspirada, e você age com facilidade quando está claro do que quer. Quando você está focado, você direciona sua energia e ação com intenção clara e você obtém seu resultado pretendido. Sua ação nasce da alegria, da facilidade, da inspiração e os milagres são criados. Bem, essa é a mensagem de hoje siga os 5 passos. Se você gostou, deixe aqui sua energia positiva, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares. E antes de sair eu tenho mais uma mensagem. Conheça aí e baixe o e-book Guia Secreto da Prosperidade e descubra como despertar seu poder oculto de realização e manifestação de prosperidade e abundância financeira